olá pessoal aqui é Viviane martins e aqui é o botão do excel estamos aqui no canal botão do excel falando da trilha de gravador de macro pra você e nesse último vídeo vou falar mais de um exemplo na aplicação prática utilizando macro absoluto e macro relativo toca a vinheta nossa não precisa fazer mais nada. <risos> só tô aqui tomando um de boa toca o pau Então, então que é isso? Bom, utilizando um dos, uma das planilhas é, já vistas nos vídeos anteriores. Fala pra ele dos vídeos anteriores. Clica aqui em algum lugar que vai aparecer na tela, que o Zelati vai colocar. Então nós temos aqui, na planilha chamada tabela, ó. produto, o código, a categoria e o valor. Pra começar a brincadeira eu vou nomear algumas, alguns itens, tá? Sei que a história é macro e tudo mais, mas o interessante é você entender onde a macro se encaixa. Visual. Exatamente. Então eu vou selecionar aqui toda a minha planilha. Então eu vou selecionar aqui da coluna A até a coluna D. Tenho, cliquei aqui no A1, Ctrl Shift Seta pra baixo, seta pra direita, pra quem não conhece esse atalho, vou vir aqui na caixa de nome e vou escrever PROD de produto Beleza. inteiro pra validar, tudo bem? Eu venho aqui no código, Ctrl Shift seta pra baixo e vou vir aqui na caixa de nome e vou dar o nome de COD. Então, João, você sabe que COD é a coluna B e PROD é a coluna, é a tabela inteira, Fechado. tá? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque lá na planilha chamada lista de compras, eu usei aqui uma validação de dados, tá bom? Tem validação de dados no seu canal? Sim, senhor. Então coloca lá o. O vídeo de validação de dados, volta lá dá uma olhada como faz e aqui eu vou trazer o produto que foi escolhido aqui pelo usuário, então eu posso escolher qualquer um dos produtos desse código, tá? Então, produto 006 Ah, e agora? Qual é o produto? Então, eu vou usar o que Índice corresp tudo bem então eu vou colocar assim ó índice abre parênteses na tabela prod ponto vírgula correspondente a quem a esse código de produto que eu vou colocar aqui que é o b2 Ah, ele está aparecendo aqui em cima agora pra gente porque não tinha espacinho aqui né b2 na tabela COD, é uma busca exata e eu quero trazer o que eu quero trazer o nome do produto o nome do produto está na coluna 1 lembrando quem não conhece ainda não teve oportunidade de estudar índice correto canal do joão lá tem o vídeo Somente para isso, tá bom? Estou preparando apenas os dados de nosso foco, pessoal. É o que? Beber na veia. Beber na veia, grava... gravação de macro, tá bom? Então eu vou dar um Enter, ele trouxe já a cera líquida. Que maravilha! Então, aqui ó, eu trouxe a primeira coluna. Agora eu quero trazer uma, duas, três, que é a categoria, e quatro que é o valor, enquanto isso tá bebendo, né? Uh -huh. E eu concedo aqui, tudo bem. Eu vou selecionar esses dados aqui em cima, ó. Ctrl C, só para customizar a minha fórmula, tá? Pra ser mais rápida. Dois cliques aqui, olha. Ctrl V e vou mudar o que aqui. A em coluna, coluna. para coluna 3. Então ele já trouxe que a limpeza e vou colar aqui também e vou mudar o número da coluna para coluna 4, que ele já trouxe o valor. Então certo. eu tenho os dados aqui. Uhum. Com esses dados, a ideia é assim, ó, você vai fazer uma lista de compra de supermercado para sua esposa. Certo. Certo. Acontece lá em casa com meu filho, Gustavo Martins, né? Eu falo: "Guga, compra um negócio para mamãe". Mamãe, o filho de 1,96, <risos> 17 anos, né? Compra um negócio para mamãe, ele mãe manda o WhatsApp, aí ele sempre traz errado. Então, pode usar vocês, homens, né? Pode é, usar eu uma planilha assim, enfim. Então, qual que é a ideia? A ideia é assim: você escolhe um produto que você quer comprar, então você vai selecionar o produto e você vai colocar ele aqui na lista de compras, tá bom? Lembrando, João, eu fiquei ontem à noite até meia-noite, preparando essa formatação da planilha. Então, você não pode vir aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Seco. Primeiro porque você tem uma formatação azelar aqui embaixo, então você vai colar somente o resultado, somente os valores. E segundo, João, porque aqui, observa, você tem fórmula. Se você mudar o produto, ela já está validada. Olha só, validação de dados, vídeo do João, vai lá. E aqui, ó, índice corresp, vídeo do João, vai lá também. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou sempre selecionar essa região e colar aqui pra baixo. Beleza. Agora eu te pergunto, João, eu vou selecionar de B2 até E2, é sempre a mesma região, certo? Ou é sempre a mesma região, é uma macro absoluta ou relativa? Absoluta. Absoluta, ele aprendeu. E aí eu sempre vou colar aqui embaixo, ó, vou colando pra baixo e tudo mais. E aí eu vou colando como relativa. Beleza. Então da outra vez, eu lembro que eu copiei aqui, vou pegar um outro produto qualquer, pronto, tá aqui. Eu lembro que eu fui lá embaixo na última linha, subi e desci, né? Beleza. Se você garantir a integridade do dado, se você garantir que nisso ninguém nunca vai mudar, você também pode copiar para baixo sem problema, tá? Então, aí são as escolhas do freguês, como nós dizemos, né? Uhum. Então, vamos lá. Vou começar a macro guia desenvolvedor, gravar a minha macro, eu vou dar o nome de cadastrar02, pode ser? Pode. Por que cadastrar02, Vivi, se você poderia colocar o nome de cadastrar, sabe? Hum. Não, não sei. Porque a outra, nós demos o nome de cadastrar, lembra? Ah, Está no mesmo arquivo. Então, se eu coloco Colocar, cadastrar o mesmo nome, ele não vai aceitar. Então, por isso que eu tô colocando o nome diferente. Tô usando a mesma sequência de arquivos Presta das atenção. aulas anteriores. Inclusive, assistam todos os vídeos anteriores dessa trilha de gravação de macro desde o início, que é bem legal, garanto pra você. Então, ó, cadastrar 02, vou dar um ok. Olha só. Como está a macro? Ela está na referência absoluta, não está marcada. Então eu vou selecionar esta região, Ctrl C. É sempre essa região que eu vou copiar. Beleza? E agora, eu não sei para onde eu vou. Uhum. Vai Sempre para um atalho, o um resultado do que está aí. Então, eu vou lá no desenvolvedor e vou fazer o que, João? Usar referência relativa. Clico aqui e vai ficar marcadinho. Beleza. Legal. E aí, o que, que ele vai fazer agora? Ó? Ele está nessa região. E aí, eu te Ai, eu pergunto: qual que é a célula que está selecionada nessa região? B2 até E7. Errou. B2 até... B2. B2. b até E2. B2. Certo? Essa região. Mas pro Excel tem uma célula que está em destaque. Qual é? B2? B2, que é a primeira. Tá, tá que a Esta tanto, é a região inteira, mas a primeira é essa aqui. Beleza. Então olha o que eu vou fazer, ó. Ctrl, seta para baixo, chegou no código. Beleza. Tudo bem? Mais uma setinha. Beleza. E aí eu vou fazer o que? Botão direito do mouse, colar especial, valores. Eu podia ter ido no ícone lá em cima também, mas eu quis fazer assim. Tá bom. Tá? Valores, olha só, ele colou valor. Qual é a célula, João, que está em destaque agora? A B4. A B4, essa aqui, ó. Tá bom? Olha o que eu vou fazer. Tá tudo em relativa agora. É. Tá tudo em referência relativa. Ctrl seta tá pra direita. Beleza. Mais duas setinhas. Uma, duas. E vou fazer a fórmula. Tá tudo em referência relativa. Beleza. Igual, eu vou pegar esta célula que é o e 4 vezes o D4. Opa, o F4. Vou dar um Enter. vem aqui pra baixo. Vou dá uma setinha para a esquerda e vou dar uma setinha para cima. Por que que ela tá fazendo pausada assim, querido? Porque a macro tá gravando todo o passo a passo que ela faz. Então tudo isso que nós estamos fazendo, a macro vai repetir depois. Exatamente. Obrigado. E agora eu quero que pare aqui, sabe pra quê? Pra, pra pessoa colocar a quantidade. quantidade. Terminei a minha macro. Vou no desenvolvedor e vou parar a gravação. Vou criar um botão aqui, ó. Eu vou criar um botão aqui, ó. Desenvolvedor, eu quero esse agora. Inserir o primeiro botãozinho. E vou desenhar ele bem aqui, ó, nessa região. Será que vai? Hum, desenhei aqui. Quando soltar o macro, o mouse, cadastrar 02. Beleza. E vou dar um nome de cadastrar. Lembrando, Vivi, já não tem nome cadastrar. É que, tem. na verdade, esse cadastrar é o texto do botão. E Eita. não o nome da macro. Então não vai dar conflito. Show? Fechou? Show de bola. Fiz proposital aí para causar um... Saiu fumaça aqui, ó. Tira, tira, tira, tira, tira. <risos> aí, olha só, vou clicar em qualquer lugar. O que a minha macro vai fazer? Eu vou selecionar. Faz você, por favor. Seleciona um produto qualquer. Vou selecionar o número do... Não tem o número do Arthur? Tem aqui, é o 024. Ele já trouxe aqui em cima por conta é, do, do índice Corresp. Agora executa a macro. Olha lá. Ai, Agora maravilha. coloca um, um valor qualquer. Prontinho, ele já trouxe o resultado pra você. Aprendeu, tá Ok? Ver. Então se eu quiser pegar mais um outro, por exemplo, vou fazer o 006, tá bom? Será líquida limpeza em um valor qualquer, São estão todos os valores fictícios. Eu vou clicar no cadastrar, ó. Ele seleciona, dá um CTRL pra baixo que vai chegar na última, porque uhum. não tem nenhuma linha no meio aqui. Desce uma e cola aqui, pula duas, escreve o total, desceu, veio pra esquerda e parou aqui. Olha só, pronto, eu quero 10. Pronto, resolveu o problema, pronto. Tomamos cerveja e vamos brindar ao gravador agora, de aí. macros. Poxa, eu tinha ensaiado esse momento tão lindo, oh, olha só. Mas vai logo, geral... vai olha logo, vai máquina logo. máquina de lavar. Pronto, pronto, pronto, gente. Bem-vindo ao Mundo das Macros e eu espero você no próximo vídeo, onde a gente vai falar de VBA. A gente vai pôr a mão na massa, mostrar que código é pra homem, pra mulher, pra quem quiser programar. E a Juliana vai estar tá aqui com a gente também. Acho eu podia, te espero, né? tá bom? Um beijo pra você e boas macros, boas gravações pra você. Se vocês. inscreve aí. A única coisa ruim de fazer vídeo bebendo é que dá vontade de mijar, que é o que eu vou fazer agora. Ai, gente. O Zerati, põe esse negócio do mijado, entendeu? Põe o cachorrinho no poste pra ele.